Grande abraço para você, amigo obrigado no nosso canal no YouTube. Estamos chegando aí para mais um vídeo para falar desse pré-jogo do jogo de hoje entre Borussia Dortmund e Chelsea. O Chelsea que está em busca de, por conta das contratações que fez, mo, gastou muito, mais de 150 milhões de euros. E o um, um Borussia Dortmund que está em busca de tentar fazer algo diferente nessa Liga dos Campeões. É um jogo extremamente importante porque o Borussia Dortmund vai ter pela primeira vez o sinal de rabac lotado e também todos os fatores possíveis aí para a equipe como um todo na, na temporada também, né? Então, tem, tem esse detalhe importante aí para levar em consideração. aqui, ó, nós temos a sequência de, de jogos que o Borussia Dortmund tem nessa, nessa semana, né? Vai ter o Chelsea, depois vai ter o Hertha, vai ter o Hoffenheim, vai ter depois o Leipzig, depois né? o jogo de volta, no dia 7 de março, depois o Schalke 04, depois o Colônia, e aí depois, aí sim, o jogo contra o pai. Então, vai ter uma sequência complicada é, de jogos pela frente, e... E, e isso mais um, um ponto bastante importante e bastante interessante, se a gente olhar aí na esse contexto geral aí né? é. jogar no de do placa não é fácil para ninguém então a gente aguarda aí que o que vai ser para esse jogo aí principalmente pela condição do que o próprio Borussia do aí colocou dentro do jogo e também pela própria situação também de ter vontade né pela questão aí do vou voltar agora do, do Munir voltou agora também enfim o ADM tá aí também que tem entrado bem então tem, tem algumas coisas aí que que elas são importantes e que elas devem ser consideradas aí da nesse momento da, da temporada mas basicamente só para colocar como questão aí é que o o, a condição de placar que tem que ser importante é abriu a vantagem de ter a condição de poder administrar todo o seu elenco e também dar a rotatividade o Haller jogando pela primeira vez na Champions desde que venceu o Câncer também então tem toda uma, uma, uma condição uma capacidade de, de, de, de situações para levar com que o jogo ele tenha, que ele chegue no patamar que se espera dentro do jogo se vai dar certo ou não a gente só vai saber é, daqui em diante, né? Então, é, é esse que, para mim, é o, é o grande ponto da história. Né? No mais, o futebol ele vai, ele vai acrescentar em bastante coisa e, e isso vai ser um ponto aí importante para essa Liga dos Campeões da Europa, principalmente. E principalmente para a Champions ser essa questão de mata-mata. Vamos ver como é que vai ser com esse caldeirão todo, também a seu favor. Dessa, dessa Liga dos Campeões da Europa. Certo, molecada? Todos aí, muito obrigado pela audiência, pela companhia. de sempre Eu Lembro pra vocês de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Valeu, Brasil!